E olha, o final de semana está propício para quem gosta de valorizar os eventos culturais aqui da nossa cidade. O Projeto Casulo está por aqui e a Mari Verdã traz mais informações. No dia 22 de abril, a partir das 7 da noite, a banda Projeto Casulo estará aqui em Traslagoas, no espaço Casa do Mateus. O evento terá abertura com a cantora Alba Alessa e conta também com oficinas de composição, ritmo, percussão e também gestão de projetos culturais na área da música. As inscrições para essa oficina são gratuitas e o músico Elton Chaves fala um pouquinho deste evento. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Nino do Projeto Casulo Passando para convidar todos vocês aí de Três Lagoas e região Para a turnê Memória e Identidade Que estará sendo realizada lá na casa do Matheus Estão todos convidados Teremos vivências artísticas na parte da tarde é, Oficinas de composição, ritmo e percussão E gestão de projetos culturais na área da música Vocês podem estar fazendo a inscrição no site do projeto Que é www.projetocasulo.com ou também os shows gratuitos que terão, que vai ser show de abertura com artista local aí da região Alba Lessa, E depois o show de encerramento do Projeto Cazudo, lá na casa do Matheus. Estão todos convidados e é gratuito. As vagas para as oficinas é limitadas, viu? Então quem ainda não fez, corre pra fazer, tá bom? Um cheiro, gente. Beijo e até dia 22. O projeto Casulo faz parte do Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, do Governo do Estado. Em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Além de suas composições, a banda também canta músicas de outros cantores e de diversos estilos musicais. E vai ter algumas intervenções também culturais, né? A dança, é, a poesia. Para estar tá brilhantando mais ainda esse, esse dia né tão maravilhoso, então vai estar gostoso. Então quem já, os frequentantes da minha casa, vai chegar no dia, então vai ver uma coisa completamente diferente, uma configuração totalmente diferente, é, uma alegria totalmente diferente, né porque vai ser dois ritmos totalmente gostoso, né? bem brasileiro, que é da Alba, e também deles que misturam né todo esse ritmo de baião. A Casa do Matheus é um espaço onde acontecem outros projetos culturais, como danças, capoeiras e rodas de convite que a minha casa ela é muito conhecida como é por causa dos do, do, do, dos eventos temáticos né que tem é, é a noite afro, né, que a gente faz todo ano para em comemoração do dia da consciência negra né tem festa da roça tem noite nordestina tem estrogonarte. tem então e quando a gente não tem muito nós vai inventando depois né alguma coisa vários tons do samba centenário do samba que a gente comemorou também e já teve feiras, já teve festivais de rock. E esse projeto, escolher a minha casa. Eu tinha que escolher um ambiente em Três Lagoas para estar apresentando esse projeto deles, né? esse último trabalho. Eu avisava, assim, eles percorrerem três cidades e apresentar o trabalho deles, que é um trabalho magnífico. Né? Além deles misturar toda uma brasilidade, assim, do samba com baião, com forró... Eles cantam todos caracterizados. Tem música também de conscientização, de ambiental. Então eles são muito assim, ótimos mesmo e já fizeram trabalho na região Quilombolas eles são bem assim bem ecléticos mesmo né no audaciosos no seu projeto e também na, na, na, na, na, nas músicas que eles executam né então dia 22 nós vamos estar tendo prazer de receber né essa esse projeto casulo aqui na dentro aqui em Três Lagoas